Fala galera, tudo bem? Aqui é o Miel BM do canal Crypto Space Marketing e da página Freedom Pro, ok? Robô Forex Trader. Hoje é dia 31 do 12, último dia do ano, estamos aí quase pegando mais um Take Profit, tá? Hoje, hoje nós já lucramos, só hoje, tá? R$ 37,73, ok? Com o Freedom Pro, estamos aqui aguardando. Aqui, ó, tá pegando, pegando, pegando, pegou. Vamos ver qual é o resultado? Muito simples, a gente vem aqui, R$ 42,94. Agora presta bem atenção: estamos operando aqui numa conta real, ok? Conta real, vou mostrar aqui pra vocês, ó, conta real, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui a minha conta, só um minutinho, aqui, ó nesse Real 4, ok? Essa é a conta que está aqui nesse, nesse gráfico. Então, veja na descrição abaixo e venha falar com a gente a conhecendo as informações sobre o Freedom Pro.